Vossa Excelência não pode tornar um contrato desse irregular e ainda decretar senador, sigilo na senadora? Eu acho Pelo que é a décima Deus. vez que o senhor repete que eu disse que o documento era regular e o senhor não traz nenhum documento com a minha fala sobre isso. Eu não, não falei isso, é o senhor que está repetindo isso 24 mas como horas. Você por... já repetiu 10 vezes e isso não é verdade. sigilo de 100 anos. Quem como... decretou sigilo de 100 anos? Eu quero Você está repetindo uma coisa que não tem ligação nenhuma com a verdade? Eu quero retomar Só tem as Só obrigação de falar eu a verdade aqui. Eu retomar as respeite, perguntas. O senhor respeite essa casa. Por favor, baixe a bola. Várias vezes o senhor já oh, me Ô, presidente, senador Tasso Gereissati. Senador Tasso Gereissati, por favor. Não vou dar a palavra. Por favor, não é questão de... Eu sei que o senhor atua dessa forma, mas eu lhe peço o seguinte. A gente precisa ter serenidade. Serenidade. Eu acho que a acusação está atrapalhando. tá estou se pedir a palavra com educação e dentro do regimento, lhe com passa a palavra. pela ordem, presidente. Pois não. Muito obrigado. Eu só estou querendo dizer que, já por várias vezes durante essa sessão, os nervos estão aflorando, está descambando para algo que a sociedade não interessa, essa briga. Eu acho briga. que as narrativas que estão sendo impostas aqui são precisam ter o um contraponto e o ministro está tentando mostrar o que está acontecendo e eu tenho interesse de ouvir, porque eu também tenho dúvidas, senador Hernan Calheiros, com relação a estas negociações da Covaxin, o requerimento para chamar tem o, o ministro aqui... Tem dúvida? Tírias agora claro, eu vou tirar, Tem pergunta nesse sentido, como eu também espero que o senhor faça perguntas sobre estados e municípios, que desde o início da CPI o senhor não faz. Foram quatro Mas meses eu... e meio, só isso. Só eu queria, eu espero atenciosamente.